Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença E galera, hoje nós vamos aqui para mais uma missão aqui do, dos heróis aqui dos anos 80 no Call of Duty Warzone A missão que eu vou ensinar vocês a fazer aqui é uma missão bem simples, vai ser muito de boa, cola no vídeo que tá sensacional E você já vai sair daqui sabendo como fazer essa missão aqui, então bora família Sobreviva a um salto do topo de Nakatomi, o um novo prédio, o um novo edifício lá né até o chão no Warzone Bora pro vídeo que eu vou ensinar vocês como fazer essa belezinha galera Então família, estamos aqui de frente Para o edifício, Para quem não sabe é esse edifício Aqui, então nós vamos subir Nele e saltar, lembrando galera para missão der certo Você precisa ter um self, reparem ali Na minha barra de vida, que eu estou Com uma vida extra ali, a vida extra Que eu falo é o self ou revive Chama da forma que você preferir, beleza Agora nós vamos subir no edifício Tentar não morrer na subida e se jogar A gente vai se jogar, vai morrer e vai sobreviver Por causa do self, por causa do revive Beleza? Vamos subir no topo dele Acredito que a altura já tá bom, cara o helicóptero não para, mano Beleza Chegamos aqui Meu amigo Beleza Estamos quase no topo do cara Beleza, aqui é o topo Então, agora nós vamos nos jogar E torcer pra que dê certo, né família? Opa! Ah, o paraquedas, o paraquedas, família, o paraquedas, nice, sobrevivemos a uma queda do edifício, então, cara, cara, meu jogo travou tudo aqui, então, você nem precisa ter o revive, é só se jogar, nem precisa ter o revive, é só se jogar, então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença, mano. Acabei morrendo aqui. Eu vou ficando por aqui. Dá o dedo no like, mano. Ajuda a compartilhar aí. Valeu, valo... Valeu falou e fui, família. Muito obrigado a todos.